Hum, será que as crianças se vão lembrar dos nossos lanchinhos? É que são cerca de 500 mil milhões de quilómetros que nós vamos ter que fazer. passa uma noite muito comprida, precisamos estar bem fortes, vigorosos e quentinhos. Hum, se calhar é melhor fazer um post para... nas minhas redes sociais, para... eles não se esquecerem. Pois peço aos doentes e às crianças que partilhem, vocês partilham, não partilham? Ah, pois claro que partilham. Hum, o que é que eu vou escrever? Vou escrever que gosto de bolachinhas Bula Não é com xis não Não é não é com xispa uh, Gosto também de biscoitos De gengibre hum, E das rabanadas as rabanadas do boa. <risos> e do bolo rei Bolo rei Bolo rei Com aqueles frutos secos E as frutas cristalizadas Ai que delícia <risos> E também espero algum chocolatinho Chocolatinho Quente <risos> hum. Precisamos de um pratinho bem recheado também para o Pai Natal, para os doentes, está claro. Mas não se esqueçam também das minhas denas, coitadinhas. Elas vão precisar também de um leitinho, leitinho fresquinho, um belo pedaço de, de palha seca, que vou pôr folhos de chocolate é, a frio o leite fresquinho e pedaço de, de palha dourada. Palha dourada, palha dourada é bom. É, adioso, então. <risos> bom, agora vou fazer uma selfie para ilustrar a minha publicação. Olha, olha, Ai, eu sou tão moderno, <risos> com as minhas barbas brancas e, e as minhas faixas vermelhas. Eu fico tão bem nas salvas. Feliz Natal, não se esqueçam do lanchinho. <risos> Deus!